Parece que foi ontem Que te vi pela primeira vez Parece que foi ontem Que a primeira vista eu te amei E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu Porque a mulher perfeita Você minha princesa, na alegria e na tristeza eu vou estar ao seu lado para sempre. Te amarei eternamente. Yeah, yeah. Parece que foi Pra você me declarei Parece que foi ontem okay. E o primeiro beijo é 长毛